A chegada de um bebê é sempre tão mágica e especial e seu pacotinho de amor merece todo cuidado desde cedo, não é? Na Clínica Pediátrica Meu MeuPedi, você vai encontrar um espaço colorido e acolhedor onde oferecemos todo o acompanhamento pediátrico desde o nascimento até a adolescência do seu filho. Realizado por um profissional especialista, competente, comprometido e apaixonado pelo que faz. Atendemos sábados também, e estamos sempre à disposição para responder dúvidas. Venha nos conhecer!